Oi, pessoas! Se você está chegando aqui agora, eu sou Olivia Leite. E se você está procurando conteúdos pertinentes ao século XXI e aprender mais a viver neste mundo do século XXI, esse é o Isso Não Cai na Prova e é o seu lugar. Isso não cai na prova! a gente vai falar sobre o pensamento criativo, né? nós já temos um vídeo no canal falando sobre o pensamento crítico, eu vou deixar o link para vocês, né? onde eu coloco alguns pontos para a gente desenvolver o pensamento é, crítico, que é um pensamento também conhecido como um pensamento analítico, um pensamento mais linear, né? onde eu uso fatos para compreender uma determinada ideia. Então aqui é, nós vamos fazer um processo que é um pouco inverso, nós vamos sair de várias ideias para chegar numa conclusão. Né? A ideia do pensamento criativo, ou algumas pessoas chamam como design think, mas só que isso na verdade é uma metodologia, né? não sei se a palavra seria metodologia, mas o design think ele pega o processo de pensamento criativo e aplica a uma determinada situação. Então, até para entender como é que funciona o design think, eu preciso entender sobre o pensamento criativo que não é muito valorizado, inclusive, no nosso cotidiano, as pessoas falam muito sobre o pensamento crítico, sobre o pensamento linear, né? estão muito acostumados, não gosto muito da palavra pensamento linear, porque eu não entendo que as coisas são sempre só lineares, né? elas são mais complexas do que uma linha, mas é o termo também que se utiliza. E o pensamento criativo, por vezes, ele é muito negligenciado, né? as pessoas... Acham que pessoas criativas ou pessoas que fazem chuvas de ideias e que não organizam as coisas de uma maneira linearzinha, reduzidazinha, são pessoas que estão perdendo o seu tempo. Porém, a gente vai falar aqui sobre algumas características de como, algumas coisas que você pode fazer para melhorar o seu pensamento criativo, que é algo que compõe a quem você é, né? Você não é feito só de pensamento crítico, você também possui pensamento criativo. E aí, como poder melhorar isso, ou como poder ativar né, esse pensamento criativo, a gente tem algumas sugestões. você gosta desse tipo de tema, já deixa aí a curtida, já deixa compartilhando. E se você tiver sugestões que não sejam essas que eu coloquei aqui, comenta também para a gente poder, né, pra até para que eu também possa melhorar o meu pensamento criativo. Então eu vou dar algumas sugestões. A primeira sugestão é saia da sua rotina. Sempre crie situações que, se você puder criar, onde você vai vivenciar coisas que você não está acostumado a vivenciar. Se você é estudante, está sempre na sala de aula, procure outros lugares para aprender. E quando eu digo outros lugares, é visite museus, vá a festivais, né, vá é, é, buscar outros espaços onde você também pode aprender, às vezes aprender na prática, vai para um, um lugar onde tenha... Vai ver restaurantes, vai para, sei lá, aquário, vai para o teatro, vai visitar lugares é, onde você possa mudar um pouco o seu pensamento, a sua forma de ver as coisas. Então, é, nesses lugares, vai viajar. Nesses lugares, você vai também aprender ali e você vai dar é, ao seu cérebro não só é, movimento, porque você está criando coisas novas, porque você está vendo coisas novas e você está armazenando essas coisas e, às vezes, você também está assimilando se você é como eu disse é estudante está assimilando um conteúdo de maneira prática. Se você não é estudante, também faça isso, porque às vezes a gente está super trabalhando numa área e sempre trabalhando todo dia, todo dia fazendo aquela mesma coisa e isso acaba trazendo uma rotina e acaba trazendo um pensamento sempre constante do que a gente tem que fazer. Então, mudar um pouco a rotina, olhar para coisas que a gente não está acostumado a olhar, vão estimular o teu pensamento criativo. Né? Ler coisas diferentes ou assistir pessoas é, que falem sobre conteúdos fora do que você está é, trabalhando pode ser muito positivo ouça pessoas de áreas diferentes você está muito acostumado a conviver com pessoas que trabalham com você ou que estão sempre falando da sua área e isso pode ser muito bom porque é, você tem um aprendizado já que vocês têm experiências em comum porém ouvir pessoas de outras áreas pode ser bastante construtivo Ouço o que as pessoas têm a dizer. No meu caso, aqui no canal, por exemplo, eu escuto bastante, parte das coisas que eu crio vem de pessoas que estão seguindo o canal. Eles não me dão a ideia pronta, eles sugerem qualquer coisa, às vezes coisas bastante aleatórias, que nem cabem direito no canal, mas que me ajudam a pensar em algo que seja mais direcionado, que seja mais... É, quando ele me fala, eu entendo que aquilo é um anseio dele. Então eu vou buscar pro, é, conteúdos que correspondam a esse anseio mas eu só faço isso porque eu me permito ouvir pessoas que não estão especificamente trabalhando na área né então não necessariamente porque você não produz conteúdo para o youtube você não é capaz de dar ideias ou pensar coisas novas coisas inovadoras que se integrem a esse canal por exemplo então aprendam a ouvir pessoas de outras áreas. Às vezes áreas muito diferentes te dão ideias do que você pode construir na sua área. Afinal de contas, você é a pessoa que conhece bem a sua área. Então, se você ouvir outras pessoas, você vai poder tentar aplicar a sua própria área aquilo que ela não conseguiu aplicar, porque de fato, ela não é da sua área. Aprenda com os erros e se permita, né? A ah, o pensamento criativo, ele não entende o erro, como uma fatalidade, ou seja, como uma destruição de tudo. Faz parte do processo errar. A gente usa esse erro para não cometer novos erros, ou então para é, propor soluções que você não esperava. Por vezes o erro acontece porque você não tem planejado, eu estou partindo do pressuposto que você planejou é, antes de executar, mas durante a execução você percebe que é, tinha detalhes que você não dava conta, que você não conseguia perceber. E aí aconteceu o erro. Utilize esse erro para reavaliar. Né? Ele não é algo negativo. É, ele pode te permitir ser mais criativo, porque agora você vai é, solucionar aquele problema que antes você não conseguia pensar com ele. Então, erros podem ser muito positivos. Próximo ponto, relaxe as regras mentais. O que, que isso significa? Às vezes a gente está muito preocupado é, com o que a gente sabe ou não fazer. Ah, eu não sei fazer isso, ah, eu não sou bom nisso. E essas regras, que são só mentais, elas só estão aí na sua cabeça. Às vezes você é capaz sim de fazer. Às vezes você se sente limitado, que diz, não, mas isso é muito grande. Ou isso não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Vou de novo usar o exemplo do canal. Às vezes eu tenho sugestões de outras pessoas, ou eu tenho ideias quando eu vejo outros canais, e digo, nossa, isso é tão legal, e eu penso, mas eu não posso fazer no meu canal, porque não cabe no meu canal. Quem disse? Né, utilize isso, guarda lá aquela ideia se for necessária, e depois para um pouquinho para pensar nela. Mas é, dê um momento onde você quebre essas regras suas de eu não sou capaz, eu não consigo, ou é muito grande para o que eu posso fazer agora, ou não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, permita reavaliar isso, permita observar e tentar pensar por que não. Então, retira esse eu não consigo, ou é muito grande para agora. Coloca no papel e vai tentar pensar o que, que você precisa fazer. Não que você vai fazer agora, mas dê esse seu tempo, acredite que você pode produzir, e aí você para para pensar um pouco para tentar construir. A ideia não precisa ficar completa de imediato. Ela é uma ideia, então ela não vem pronta. Ela precisa ser elaborada, ela precisa ser esculpida. Então, acredite mais é, em você e nessa quebra das regras mentais que você mesmo criou para você. Por último, é, como vocês acham, pra tornar menos abstrato tudo isso que eu falei, é desenho. Desenho ou risco, eu coloco em palavras. Tire um momento para você... Materializar todas essas ideias que você tem. Então, às vezes, uma ideia que parece algo muito grande ou impossível, deixa ela registrada. Às vezes, esse detalhe. você não vai realizar totalmente como você tinha pensado, mas vai te ajudar a pensar ideias novas. Né? Retoma as ideias que você teve, mesmo que você tenha dito ah, é um projeto muito grande, não vai funcionar. De vez em quando, dá uma retomada, olha que coisas daquele projeto que não, você não vai executar, você pode aproveitar para os seus projetos novos. Se você gosta desse tipo de tema, eu já devo ter dito, nem lembro mais, mas se você gosta desse tipo de tema, vou dizer de novo, curte e compartilha. Beijo, pessoas, boa semana pra vocês e comentem, não deixem de comentar se vocês têm outras ideias pra desenvolver o pensamento criativo. Tchau, pessoas, até mais! Isso não cai na prova. Oh, yeah.